Salve, salve, nação de brincantes! Minuto Aula comigo, vou Ney, aqui a colar para o jogo que eu considero um dos melhores jogos que dá para a gente poder brincar em qualquer espaço. Eu, como sou guia de turismo, eu aplico essa atividade muito nas viagens, nas excursões que eu faço com os meus passageiros. Ele se chama Quem Sou Eu? Muito bem! A gente vai precisar de papéis, de cartões, que vão poder colocar os nomes de algumas coisas para a gente poder decifrar o que tem aqui. A estratégia é adaptada de um jogo que a gente tem lá, industrializado na, na casa de brinquedos, né? em algumas brinquedotecas, que coloca aqui uma tiara e a pessoa tem que descobrir qual é a imagem. Pessoa que não sabe, coloca a tiara, põe lá, gruda na testa uma imagem, gruda na testa alguma coisa e a pessoa tem que descobrir o que é. Né? Então aqui, na verdade, a gente nem precisa estar tá grudando na testa. Apenas o papelzinho a pessoa pega e mostra para o colega o que é que ela tem que descobrir o que é? Quem é ela? Na verdade, a gente não precisa ser só personalidade. Aqui eu vou mostrar uma diversidade de opções, um leque de possibilidades que a gente pode estar fazendo. Então, aqui eu tenho a cor cinza para descobrir. Eu tenho a tesoura para tentar descobrir um material, um objeto... É, escolar Eu tenho um país que aqui é o México Eu tenho uma celebridade Que é a Ivete Sangalo ah, Então temos vários outros Violão, tem um Aladim E por último aqui eu tenho um animal Que é o dinossauro Então qual que consiste no jogo? A pessoa pega o seu papelzinho Não olha o seu cartãozinho Não olha, eu sorteei, Vai ficar aqui Só que tem que brincar em dupla Aí eu mostro para outra pessoa, olha eu tenho que descobrir o que está escrito aqui. E ela vai fazendo perguntas. A pessoa que sabe, ela só pode responder sim ou não. A pessoa vai perguntar, sou homem? Sou mulher? Hum, sou um objeto? Sou um lugar? Sou grande? Sou aqui na América do Sul? Fico, tenho quatro patas? Então vai descobrindo, vai criando perguntas. E quem já sabe, só pode responder sim ou não. Nada mais do que sim ou não. Até descobrir quem é, de fato, a, o objeto, o assunto, o segmento, o animal, a cor que está escondida aqui no cartãozinho. Essa atividade, gente, tenho certeza que vocês vão curtir muito fazer com qualquer público, tá bom? Um grande beijo, um abraço, aperto de mão e vamos brincar de quem sou eu. Vem comigo nos próximos Minuto Aula. Até mais!